E aí, Sheldon aqui de novo. Hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. Metroidvania é sensacional para PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. A gente vai brincar um pouquinho hoje na DLC Green Troop ficou faltando aí nossa gameplay. Um detalhe. E hoje a gente vai concluir esse detalhe. Muito bem. O que faltou da nossa, da nossa DLC? nossa dele? Se a gente fez dois episódios, foi mencionar o seguinte. Se vocês quiserem todas as conquistas, platinar o jogo é necessário fazer no mínimo duas gameplays, e um, um motivo é essa DLC do Green Troop, onde você tem o circo aqui, né, a tenda onde eles ficam, e você vai enfrentar o Green. Para isso, tem que fazer o ritual, né, coletar as chamas deste menininho aqui, criança Green. Ou você pode optar por banir ele. Uma vez banido, não tem volta. Tem que fazer outra gameplay para enfrentar o Grim. Pesadelo. Né? O Rei Pesadelo. Tudo bem. No, no, no, qual ponto nós estamos? A gente já enfrentou o Grim uma vez. E agora a gente vai banilo. lo Mas antes... É, você tem uma lojinha aqui no Grim. Do lado da tenda do Grim. Com esta guria. Que é divina. Outro presente para mim. Ela come seus amuletos frágeis e devolve eles. É... Inquebráveis. Para isso exige uma grande quantidade de gel. E uma vez que você bane a Troop Green, não tem volta. Se por acaso você der um amuleto para ela e banir a Troop Green, quando você voltar aqui, o amuleto vai estar no chão. Vocês podem ver que a gente coletou 30 mil gelos para essa tarefa. né? A gente entregou um, um amuleto frágil, agora a gente vai. Coletar um amuleto completo. Pela bagatela de 15 mil reais, 15 mil geos. ela faz essa nojeira aí, mas pelo menos a força agora é quebrar. Vamos botar o outro amuleto. E talvez antes de começar o, o banimento, seria legal mostrar um. Algo que acontece muito bizarro, em relação a essa NPC divina e o Come Pernas. Primeiro nós vamos dar todos os amuletos para ela. Eu já enfia na boca, com a estrela <risos> Vou fazer a digestão do amuleto. Último amuleto se eu não me engano o total de gel necessário para fazer conversão de todos esses amuletos para inquebrável são 35 mil gels. Eu tenho até um vídeo aí mostrando como Obter mais gels ou gelos rápido, mas mesmo, mesmo obtendo rapidamente, demora Tudo bem Eu quero mostrar a interação do perna com ela Que termina de forma meio trágica Antes da gente fazer aí o que tem que ser feito Onde fica o perna mesmo? Qual que é o caminho mais perto? Ele fica... Os Hermos Fúngicos Talvez... tá Talvez a Encruzilhada Esquecida seja o caminho mais próximo Vamos colocar um... Um TP aqui que a gente vai precisar para acelerar o processo de diálogo E... deu tudo errado já Tudo bem, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, vamos mostrar só a parte do diálogo que é interessante. Muito bem, chegamos aqui no Come Perno e vamos trocar uma ideia com ele. Esses amuletos, esse cheiro, assim, tanto eu quero, sim! Eu sei aonde é você está agora, acima de mim, muito acima de mim, mas sei para onde ir. Eu vou, eu vou vir, não tente me esconder. Tem esse diálogo meio esquisito, e a minha leitura complicou ainda, deixou um pouco mais esquisito Agora a gente volta pro nosso ponto de teleporte, que não foi muito bom O ideal mesmo é partir do lado de Dirt Mount, é mais curto o caminho aqui, vamos colocar a bússola muito bem, de volta divina um presente final ah, eu gostei muito disso, muito, muito bom tão bom agora eu posso seguir o mestre sabe de que presente ela está falando? muito bem é... você está vendo isso aqui no chão? As perninhas do come perna. Já <risos> comeu o come perna. Concluída essa bizarrice, a gente vai dar continuidade ao banimento do Green é, pra banir, como eu já falei. Precisa do, das seis chamas e enfrentar ele a primeira vez. E depois, quando o sanfoneiro se for, a gente tem que procurá-lo, porque a gente já sabe onde ele está. Ele está lá no ninho distante. Vai pegar o bonde. Que não é o bonde, é o besouro. Ninho de besouro, aldeia distante, não é ninho distante. Muito bem, a gente chegou no Ninho Profundo e equipamos aqui a Criança Grim, Porque do contrário, o Sanfoneiro não aparece. Nós temos essa casinha e essa outra casinha. O Sanfoneiro está aqui. A gente vai trocar uma ideia com ele. Babalaguelo! Ba -ba a chama vermelha que colhe deste reino morto. <risos> você reivindicaria para o nosso mestre, para o seu ato final? O ritual ocorre mais uma vez. Nós somos como as notas em uma antiga canção. Você e eu. Hum. Canções de sacrifício repetidas e sem fim de servidão para o ritual, para a trupe, para o mestre. Até esta criança nasceu em correntes invisíveis. Hum. estamos Assim sempre foi, sim? Pega a chama então. É por isso que você veio aqui. Chama Consumida. Está pronto, e mesmo assim, não é apenas o destino que nos encontramos aqui, no mais escuro e mais distante canto do mundo, onde o olho escarlate do mestre não pode nos ver. Uma canção que nunca termina, não é uma canção. Você participa do ritual, mas sinto que você realmente não tem mestre. É assim? Talvez juntos podemos banir essa chama Lívida e deixar este reino morto Descansar em paz Se você deseja silenciar a canção sem fim Hummm, encontro onde ela começou Beleza Agora A gente vai Concluir aí O banimento do Green e se tudo der certo A gente vai conseguir um achievement Ou Como vocês falam Não sei como vocês falam Mérito? Não. Um troféu. Agora a gente vai pro ninho dos besouros. Tem que ter todos os. Todos abertos. Ou senão você pode ir direto lá pro. O que chama? Picos os oivantes? Penhascos oivantes. Quase. Quase, quase. É muito chato esse bicho. Miando na sua orelha. asco Ivantes, a gente vai agora procurar onde a gente iniciou a DLC é por este lado em algum lugar, por aqui, margeando a parede, aqui a gente encontra o cornifer, não é aqui será que é aqui? não Aqui também se encontra a benção de Jode. De Eu acho que é aqui. É isso. Cadê o sanfoneiro? Tem que estar aqui. Baba então você me seguiu aqui para onde o ritual começou. Você se juntou a mim para quebrar isto, então? É doloroso desafiar o mestre, mas nossa colheita escarlate ela profana este reino sombrio e silencioso. Eu verei espalhar. Agora vamos destruir a âncora e banir o mestre. Nunca mais ele deve retornar. Tá destruído E o Green assim foi banido Cadê, minha... Cadê a minha conquista? A conquista que vocês falam Ela desaparece por completo E o bicho que estava aqui que permitia Que a gente iniciasse Também desaparece Muito bem de volta a Allonest. Por coincidência, eu fiz um teleporte lá. Olá, o menino da sanfona. Oh, olá, olá, eu sou novo por aqui. Não é maravilhoso ver um rosto tão amigável em uma cidade tão triste? O um inseto velho ali foi bem acolhedor, mas ainda acho esse lugar um pouco melancólico. Com o vento, a escuridão e a sensação de declínio. Eu estava esperando a minha música pudesse dar uma animada no lugar. E agora você chegou com esta aura magnífica e charmosa sobre você. A cidade inteira parece mais brilhante. Antes de se apressar com suas coisas, eu tenho um pequeno presente para comemorar uma maravilhosa nova amizade. Não é útil para mim, mas acredito que cairia bem para você. Por favor, divirta-se e espero que nos vejamos mais nesta cidade. Melodia Despreocupada vocês vierem pra cá, vão ver que no tô, sumiu as placas e sumiu as tendas. E assim tá banido o green e tá obtido este amuleto aqui. Que só é possível. Opa! Aí tivemos o banimento. Só é possível obter este amuleto. Banido o green. Melodia despreocupada: um símbolo comemorando o começo de uma amizade. Contém uma música de proteção que pode defender o profetizador de danos é interessante essa amuleta, muita gente gosta, ele tem uma porcentagem de chance, você tem uma chance de não tomar dano Vamos testar? Duvido uh, tomamos dano Tomamos dano Aí, segurou <risos> É isso, pra que serve o amuleto? Eu não vejo muita vantagem, depois de um certo tempo... Não precisa, não precisa disso Bom, é isso aí pessoal Eu fiquei até um pouco inseguro Achando que não ia dar certo a nossa, Nesse episódio, mas deu Então é de importante É necessário mais de uma gameplay Para conseguir todas as conquistas de Hollow Knight Uma vez feita O banimento não tem como desfazer Uma vez derrotado o Green Não tem como banir O Grimm não, o Rei O Green precisa ser derrotado Eu acho que é isso Demorei só um ano pra fazer Fica assim então pessoal Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos Metroidvania, joga indie, recomendações E também, de vez em quando, uns triple, triple A fala, né? Mas é rápido, rápido Deixa um comentário aí pra gente A gente gosta sempre tá lendo e responde E fica assim, até o próximo vídeo ó. Viva a amizade